O caminho não será perfeito, mas o importante é vencer. Você vai errar muitas vezes, falhar algumas metas e sentir em certas ocasiões vontade de desistir. O que vai definir seu caminho, o que vai determinar seu sucesso é a forma como você reagirá a esses momentos difíceis. Errar é normal, falhar é aceitável, sentir frustração acontece a todos, mas os vencedores aproveitam os erros para aprender, olham para suas falhas e tentam fazer diferente, acreditam convictamente que está a seu alcance dar a volta por cima, a derrota apenas acontece quando nos acomodamos com o fracasso, quando permitimos que o medo assuma o controle da nossa vida, independentemente do que tenha acontecido, você ainda pode alcançar grandes conquistas, ainda vai a tempo de evoluir e fazer melhor. Confie mais nas suas capacidades, seja paciente com você mesmo, faça da persistência sua maior arma e reescreva sua história com o final glorioso que merece.